Quer andar de motoca? Senta na minha pilota. <Sitca> Não, mano, <risos> calma galera, calma, eu só tô aqui pra anunciar pra vocês Hoje teremos mais um sneak peek, mais um não né mano, o primeiro e único Dessa mini atualização do Clash of Clans Mano, hoje teremos aí um sneak peek, hoje não teremos atualização, mas teremos o um sneak peek hoje. E eu quero trazer pra vocês aqui, rapidamente rápido, falando do que nós teremos de novo É só poucas coisas, é uma mini atualização apenas pra integrar vocês E eu já posso adiantar aqui mano, se liga o que vai ter na atualização é o que já tinha vazado na outra No sneak peek da 1 Que é <risos> Que é, mano A nova torre da arqueira de nível 14 E o novo GG, um novo gigante, mano Que parece eu <risos> Mano, o novo GG de nível 8 Caraca, moleque Não, deixa eu até conferir aqui, mano Vou até conferir se isso aqui é real GG gigante, ah, GG mano. gigante é. Duas horas depois. Enfim, galera, enfim! Temos mais um nível de torre da arqueira e mais um nível de gigante. Obviamente, todos para o centro de vila nível 11. E teremos, além disso, obviamente, a atualização em si, que é para corrigir bugs, para implementar novas coisas que virão no futuro, para fazer o jogo ficar mais fluido, para ficar melhor para todo mundo. Além disso, temos uma novidade, que é o gigante, o novo gigante e a nova arqueira, a nova torre, não, a nova arqueira não, a torre da arqueira, que já tinham vazado na atualização anterior, se vocês não lembram, inclusive, mano, em um dos meus vídeos eu vazei, velho, a torre da arqueira, mano, eu quase me ferrei por isso, eu quase me ferrei por isso. A galera, eu acabei, tipo, deixando, deixando baixo, sabe, pra ver se ninguém reparava, alguns repararam, eu tentei dar uma censurada no vídeo, tá ligado, e bloqueei a galera, não bloqueio, tipo, deletei os comentários que a galera tinha falado, mas aí eu cortei, mano Porque senão ia dar ruim pra mim Então... <risos> Então mais um nível ah, Não sei que dia teremos atualização, mas teremos a atualização Uma mini atualização em breve, então se os Seus celulares pararem de funcionar no Clash of Clans Não se assustem, é porque teremos o um novo gigante E a nova Tortark, beleza? Então é isso, eu volto depois com mais conteúdo De Clash of Clans pra vocês Espero que vocês tenham curtido o Plantão Gordinho Clash A partir de agora, quando tiver uma notícia urgente Eu vou trazer aqui o Plantão pra vocês Com algumas novidades, e é isso Espero que vocês tenham curtido, falou, um grande abraço do Gordinho E agora tá coçando, velho, caramba E até a próxima e... Má!